Não que o GP da Itália fosse ter um outro resultado, era bem provável que Max Verstappen conquistasse com alguma folga a vitória na pista italiana. Mas o final da corrida demonstra muita coisa do que temos visto no automobilismo de forma geral, sobretudo na FIA e sobretudo sobre esta semana. Tá certo que a FIA agora tem um novo presidente, mas o Mohamed Bin Sulayem segue as mesmas diretrizes de Jean Todt. A FIA é basicamente uma entidade que serve para engordar o seu caixa, não para cuidar do automobilismo de forma geral. Isso porque é, a decisão de não colocar uma bandeira vermelha ou de demorar duas voltas para colocar o safety car ou de colocar o safety car apenas cinco voltas na pista depois de ter sido acionado, demonstra que a FIA não tem muita ideia do que faz numa corrida no momento em que Daniel Ricardo acabou parando o seu carro na volta 45 de 53 desse GP da Itália. No momento em que para o carro de Daniel Ricardo na pista na volta 45, era natural que naquele momento, naquele trecho da pista a FIA e a sua direção de prova acionassem o safety car para que reagrupassem todo mundo e permitissem um final legal e digno de um GP da Itália. Pois bem, demoraram duas voltas para acionar o safety car e demoraram mais três para colocá-lo em pista, em lugar errado, não na frente de Verstappen, até realinhar, até recolocar todo mundo, não daria mais tempo de largar como não deu tempo de largar. Todos acabaram indo para os boxes à toa e a corrida terminou sob regime de safety car muito ruim para a imagem da categoria, que teve de esconder as vaias do público italiano, aumentando o som enquanto os pilotos estavam no pódio e dando entrevistas. Verstappen foi o primeiro colocado, Leclerc terminou na segunda colocação, Russell ficou em terceiro, mas eu dizia, a FIA vem numa semana que corrobora tudo que a gente espera dela desde o final do ano passado, dos tempos com Michael Masi e agora na nova gestão de Mohammed Bin Sulaim, desde a época do GP da Arábia que foi mantido mesmo com a ameaça de bomba num país é, que maltrata os humanos com seus direitos sempre controversos, nem controversos, na verdade criminosos. Mas, depois de tudo isso, uma série de decisões foram tomadas. Chegamos nessa semana, a questão da superlicença. Colton Herta não vai ganhar pelo jeito a superlicença. Stefano Domenicali, o presidente da Fórmula 1, falando que regras são regras. E isso afetaria a credibilidade da FIA. Chega, por exemplo, no domingo, tem a corrida da Fórmula 3. Seis pilotos disputando o título. Vitor Martins... <risos> Meu Xará ganha o título, mas ele foi punido e aí a corrida terminou em bandeira vermelha e a punição que ele havia levado não valeu, foi retirada, ele ganha uma posição e é campeão. Na Fórmula 2, Yuri Vips recebe do nada uma punição de 10 segundos, um stop and go. A FIA, horas depois da corrida da Fórmula 1, pede desculpa e deu ruim. E aí termina a corrida da Fórmula 1 assim. Poderia sim ter colocado uma bandeira vermelha. Regras são regras? Está lá na regra, já que está tendo esse discurso de colocar ou não a paralisação da corrida, tal qual aconteceu no GP do Azerbaijão do ano passado. E essa questão da regra também tem um outro ponto, que foi a classificação. Foi inventada uma nova regra, para a definição das punições do grid de largada, que levaram o Verstappen, que seria eventualmente quarto na regra anterior, e largou na sétima posição, porque fizeram um novo agrupamento das punições numa regra em que todo mundo já via que Verstappen largaria em quarto e só a FIA e seus comissários entenderam que seria sétimo colocado. Regras são regras? Volto a bater nessa tecla, para a FIA não. Credibilidade? Domenicali? Lamento. É um fim de semana triste para o automobilismo. E se a FIA e a Fórmula 1 se acham acima de todos, como da Indy, por exemplo, puxa vida, que bom momento para ver que não é bem assim. E você? O que achou do GP da Itália? O que achou do final de semana de automobilismo em que a FIA, mais uma vez, demonstrou toda a sua incompetência? Coloque aí nos comentários desse vídeo, siga os canais Grande Prêmio em todas as redes sociais.